Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity Ducks Mastercard Black Millennium Capital Priority Pass. Por que esses cartões estão juntos? Eu vou mostrar para vocês uma dica e uma sugestão sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Visa Infinity Dux é um dos maiores cartões do país e do mundo. Ele vem junto aí com uma saga de benefícios completos ao cartão, mas é, você sabe muito bem que nós não podemos ser refém de apenas um cartão de crédito, né? e como a gente se identifica muito com o Ducks, no caso, ele traz todos os benefícios que eu preciso para um único cartão, como o Salavip Lounge Key, Dragon Pass, Priority Pass, Visa Fast Pass, é, BRB Coworking, Congonhas, Santos Dumont, Brasília, estacionamento coberto, pontuação de 5 pontos, 7 pontos, 3 pontos a cada real gasto. Pontos que nunca expiram, ou seja, são tantos benefícios que o cartão traz que é necessário a gente ter um cartão como esse e evita ter que ficar andando com muitos cartões para suas viagens, inclusive no dia a dia. O Dux vem com o Priority Pass, ou seja, ele traz o Lounge Key Digital, traz o Dragon Pass virtual também e traz o, Dan, o, traz o Priority Pass através do cartão físico. Né? E por que com o Mastercard Black Millennium estar aqui? Porque eu sugiro para vocês que tem apenas um cartão, ou seja, você cancelou todos aqueles cartões dos outros bancos por causa é, que você conseguiu o Dux, que realmente não é necessário você ter outro cartão de crédito, a não ser o Dux, tá? Realmente, é, você tendo essa, esse cartão aqui, com tudo isso que eu acabei de falar, você não precisa de mais nenhum outro cartão de crédito. No entanto, é muito importante que você tenha uma segunda bandeira. E aí, caso você se identifique com o BRB, é, eu sugiro você manter o Mastercard Black ativo agora, para que se bloquear o cartão por algum motivo, por segurança, tá acontecendo muito isso, né? De, de a gente vê cartão bloqueado, é, por segurança e tudo mais Eu sugiro o melhor cartão do banco Seria a bandeira Mastercard Black tá? Então é, você teria um Black Por que não o Visa Infinite? Porque você já tem o um Dux né? Então ter uma bandeira dupla Visa não merece, não, não é interessante é Interessante ter uma outra bandeira diferente Então Mastercard Black do BRB Seria uma sugestão para você Fazer parte dessa dupla Eu amo demais essa, essa dupla Eu tinha o Visa Infinite antes do, do Dux E o Mastercard Black Milena na é minha carteira Eu acho esse cartão muito bonito Apesar que houve uma mudança na, na vertical, o cartão está tá agora mais clean, né? Mas é um cartão muito bom, porque ele tem a pontuação de dois pontos por cada dólar gasto. E também ele te dá três acessos ao Lounge Key para você. quatro acessos às salas VIPs da, do BRB Coworking em Congonhas, Santos Dumont e também em Brasília. E também te dá 15 dias de estacionamento, estacionamento coberto com esse cartão. Vale a pena tentar ver com o BRB uma possibilidade... De, de ter a dupla oferta dos cartões, né? Porque você teria praticamente o Visa Infinity e o Mastercard Black né, do próprio banco. Então, se você tem um limite pré-estabelecido que dispõe de ter esses dois cartões, vale muito a pena, tá? Eu faria isso sem nenhum problema, apesar que você geralmente é, deve ter uma outra bandeira de um outro banco também, né? Então, nesse caso, não era necessário ter... É, o do BRB. Mas, se você se identifica muito com o BRB, e você gostaria de ter os dois melhores cartões que o banco tem, logicamente que os dois melhores é o Visa Infinity Eurobike e o Visa Infinity Ducks. Mas, como eu falei, não, é, não tem necessidade de ter dois cartões da bandeira Visa. Então, você poderia ter o um Mastercard Black Millennium e também o Visa Infinity Ducks. É, eu, por exemplo, eu tenho um limite de 160 mil reais do Ducks. Então, eu conseguiria tirar uma parte do limite do Ducks, e transferir para o um Black. Se eu quisesse, por exemplo, eu, eu na verdade era assim. Eu que fiz, fiz diferente. Eu quis tirar o limite dele e trazer tudo para o Dux. Mas se eu quisesse ter, por exemplo, 20 mil de limite no Mastercard Black ou 40 mil de limite no Mastercard Black e 120 no Dux, eu poderia ter. Eu deixaria 120 mil no Dux, 40 mil no Black e teria os dois cartões do Dux. Eu teria os dois cartões do BRB, o Black e o Infinite. Se eu quiser manter do jeito que está, como está hoje eu tenho só o Dux com 160 mil reais, mas eu tenho só manter o Dux com 160 mil reais é, de limite? Eu tenho, mas eu tenho outros Mastercard Black que são bons também. Né? Então, eu não preciso ter o Black do BRB para poder é, me manter ao relacionamento com a instituição, porque eu já tenho um relacionamento muito bom tendo o Dux. Só que eu tenho outros Blacks, ou seja, eu levo o Dux, se me acontecer alguma coisa, eu tenho outros Blacks para poder usar fora do país ou no, no próprio Brasil. E você não tendo uma segunda bandeira, pode ser que você teria problemas se ficar com um cartão só. você imagina, você está fora do Brasil, está usando, de repente, por segurança, o cartão bloqueia. Né? Então é nesse sentido que eu falo a necessidade de ter uma segunda bandeira. E se for do BRB, você cria mais relacionamento. Você imagina, você está usando os dois cartões, o banco está acompanhando isso em você, chega uma hora que você precisa de um aumento de limite, precisa de mais produtos do banco, fica mais fácil para analisar e aprovar para você. Por isso que eu trago aqui para vocês os dois cartões, do BRB. No momento não existe essa regra de ter a dupla oferta com o BRB, mas existe a isenção por gastos mensais, tanto no Black quanto no Infinite. E aí, cada vídeo do canal eu trago todas as informações do Black Milenio e do Visa Infinity BRB Ducks. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo BB altarendablog.com.br.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 você teria uma dupla de cartões do BRB, podendo, então, ter aí mais vantagens com esses dois cartões juntos, tá? Então, Mastercard Black, você teria acesso inclusive à sala da Mastercard Black em Guarulhos, Terminal 3, as duas salas, e o Dunks, você teria acesso praticamente em quase todas as salas que tem no Brasil e no mundo. Só para você ter uma ideia, lá no Terminal 2, não existe nenhuma sala que você não entraria a não ser a do Bradesco, que é própria, né? No Terminal 3, você entraria, só para você ter uma ideia, o tanto de benefício que esse cartão tem, só com esse cartão Dux você entraria na sala VIP lá no, lá no Terminal 3 de Guarulhos, você entraria no Tripe Brew Hotel, você entraria no restaurante é, Blériot, no Paris 6, olha bem, você entraria na sala da Latampest com o cartão Dux, você entraria na sala é, do Safra com o cartão Dux, você entraria é, na sala Visa Infinity com o cartão Dux. Você entraria na sala W Lounge com o cartão Dux, o D Lounge que vai inaugurar também com o Dux. Ou seja, a única sala, que é melhor falar, né? a única que eu não entraria, a única sala que você não entra no Terminal 3 seria a sala própria do Bradesco e a sala do American Airlines que não entra com cartão parceiros. Então não entraria na sala da American Airlines, não entraria na sala do Bradesco e também na Global da Nomad. Essas três salas você não entraria com o Dux porque são salas próprias, né? A America Airlines não tem parceria com nenhum programa, a Nomad não tem parceria com nenhum programa e a do Bradesco não tem parceria com nenhum programa. Essas três salas você não entraria nas demais, todas você acessaria com o Dux, só para você ter uma ideia. Então, tá aí para vocês esses benefícios que o cartão tem para você na dupla do BRB Mastercard Black Milênio e também com o Visa Infinity Dux. As anuidades. Logicamente que você teria que gastar aí os valores para isentar no momento ou tentar pegar o cartão numa promoção vitalícia, como aconteceu recentemente. O BRB lançou uma promoção com Black com anuidade vitalícia. Aí seria show de bola ter um Black sem anuidade para sempre e um Visa Infinite Ducks também. Só lembrando que aí os benefícios tem que tomar cuidado que a pontuação do cartão é de dois pontos e a, a, a validade dos pontos são 24 meses, tá? Então 24 meses aqui, e aqui os pontos nunca expiram. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Admilson de Jesus, um grande abraço. Fábio Antônio, um grande abraço. Cláudio Silva, um grande abraço. Fernando Iga, um grande abraço. Giovanni Passos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.